E agora o que, que eu faço? Não estou enxergando mais nada, o carro todo embaçado, o que, que eu posso fazer? Por incrível que pareça, esse é um problema muito comum que abrange grande parte dos motoristas que trafegam com seus carros em dias chuvosos ou em dias com altas temperaturas de frio lá fora. E acontece que isso ocorre devido a condensação do ar frio lá de fora com o ar quente dentro do seu carro e para resolver isso eu tenho uma mistura especial caseira totalmente econômica que vai fazer você resolver esse problema de vez da sua vida então assista esse vídeo até o final que eu tenho certeza que o que você vai aprender hoje meu amigo ou minha amiga vai resolver muitos problemas da sua vida Bom, para fazer essa mistura é muito fácil. Eu vou mostrar para você aqui, ó, que você só vai precisar de um álcool 70, é necessário que seja álcool 70, tá bom? Um detergente, pode ser qualquer marca, qualquer sabor ou aromatização do detergente, não sei como é que se fala, e um borrifador. Então você vai precisar desses dois ingredientes, e um borrifador para poder aplicar o produto beleza agora eu vou te mostrar como é que você faz eu vou utilizar essa assistência aqui para saber exatamente os ml porque é muito importante que seja exatamente os ml que eu vou te mostrar agora você vai pegar 150 ml de álcool ah lá, vamos colocar aqui 150 ml perfeito 150 ml, e 4 colheres de sopa de detergente, vamos colocar aqui, pode ser generoso, não tem problema. Bom, agora, só mistura aqui bem, o álcool 70 ele é importante, porque ele não gera espuma, pode ver que eu mexo aqui, ó, não está gerando espuma, pronto. Agora a gente pega esse produto e coloca dentro do borrifador. Coloquei esse assistência aqui para facilitar na hora de colocar. Perfeito, coloquei. Temos aqui o produto. E agora vamos fazer o teste para ver se realmente funciona. Bom, agora que temos essa solução aqui em mãos vamos fazer o teste para ver se realmente funciona ou não lembrando que este produto aqui ele não causa problema nenhum no seu vidro do seu carro você pode utilizar e ele vai durar ali por volta de uma semana até uma semana e meia depende muito, Às vezes pode durar um pouco menos, vai depender muito da quantidade de umidificação que o seu carro tiver durante esses dias, vamos supor quanto mais Ar quente, ar frio e ele quanto mais ele ocorrer esse processo do ar e gerar umidade, menos tempo esse produto vai ficar ativo no seu carro. Mas lembrando, esse 150 ml ele vai durar muito tempo. Então deixe dentro do seu carro e utilize sempre que for necessário. Como vocês podem ver aqui, meu vidro está totalmente embaçado. Aí vou pegar aqui o nosso produtinho e vamos ver se vai fazer efeito ou não primeiro eu vou dar uma limpadinha né para poder dar um mostrar para vocês a diferença Olha só vou dar uma limpadinha pode ver que ele já vai dar um... uma limpadinha no vidro e eu vou fazer o seguinte eu vou passar só desse lado aqui e o outro lado eu vou mostrar para vocês se realmente funciona ou não. Não precisa passar muito do produto, umas duas, três espirradinhas já está ótimo. Vamos dar uma limpadinha só desse lado aqui, ó. vou deixar o outro lado, sem passar o produto. Passar só desse lado. E para mostrar para vocês que realmente esse produto funciona, eu trouxe uma água quente para facilitar aqui o vídeo também, para mostrar para vocês. E olha só, eu vou colocar primeiro aqui, pode ver, ó. já está começando a gerar a notificação do ar quente aqui de dentro do carro, da xícara de água quente, e aqui, ó nada de água quente. Eu vou chegar até mais próximo. Pra mostrar pra vocês, tá vendo? É ó. Ó, aqui eu tô jogando o ar quente pra cá, ele tá embaçando e ó, só onde eu passei, ó, nada, ó Tão vendo? E eu acredito que agora você não terá problema mais nenhum com visibilidade durante o dia e a noite, em dias de frio ou até mesmo em dias de chuva, na qual seu carro fica todo embaçado e você não enxerga mais nada, né? Perfeito, eu espero que essa dica tenha ajudado você, caso não tenha ajudado ou você já sabia, não tem problema, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, que eu tenho certeza que um ou mais não conhece essa dica, deixe seu like ou dislike, e eu espero você em um próximo vídeo e uma próxima dica, beleza? Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima, falou, tchau!